demônio encontrado crucificado em uma casa, cão com um comportamento humano assusta o dono. Estranha criatura com um corpo invertido no meio da estrada, médico se surpreende ao tentar tirar lente encravada do olho de uma jovem. Câmera de captação de movimento registra a aparição do anjo Miguel e muito mais. Mas antes já vai deixando o like para o YouTube dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma. E se não for inscrito, inscreva-se e ative o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 Seja sincero, por mais que seja fofo, o que você faria se seu cão risse dessa forma olhando em seus olhos? Como seriam seus dias e suas noites com este animal lhe fazendo companhia? É como se ele estivesse mandando um recado dizendo, eu sei de tudo, eu entendo tudo. Me faço de animal irracional, mas sou inteligente e só não falo para não te assustar. Este país deve ser um pedaço do inferno aqui na Terra. Tem mais aparições de demônios do que em todo o continente africano. Jovens trabalhadores estavam retornando do vilarejo aonde moram quando, no meio do caminho, viram uma criatura saindo de quatro de dentro do mato. <risos> a dia cabeluda com os olhos brilhantes bloqueou a passagem Oh,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 É simplesmente inacreditável. A entidade simplesmente desapareceu. Sim, a criatura tem um corpo totalmente invertido. Repare que suas nádegas estão viradas para frente. O que seria essa coisa pavorosa? caça-fantasmas brasileiros retornaram a uma floresta em busca do anel de Lúcifer que eles foram impedidos de tocar na noite anterior devido a uma barreira de proteção. Agora na posse da relíquia do passado sim, do cajado de Moisés, eles retornaram ao local para pegar o precioso. Calma aí, calma aí, vamos, vamos nós dois, Maldinho. Primeiro, vamos ver se tem alguma coisa aqui, mano. O ritual de cerimônia finalmente foi encontrado, mas há um campo de força bloqueando o acesso. Oh, que, que, oh, sai, sai, sai, sai, sai, E com o cajado de Moisés, o caminho foi aberto e eles puderam alcançar o Anel de Lúcifer. Não nada. Aquele campo de energia, mano. Você não consigo neutralizar o campo, tá, Olha aqui, mano. Olha aqui. É uma vela, velho. É um anel, mano. Vai pegar? Mano, você tem certeza? Você vai pegar, velho? Ah. Toma, gordinho. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, to, to. Mano, eu vou pegar, velho. Vai, vai, vai, vai. Aqui temos mais um grupo de caça-fantasmas indo explorar uma casa localizada no meio do mato. Parece que há alguma coisa andando sobre o telhado. Nossa, caindo aí ó. Nossa, o que é isso aí Cara, isso Mas parece você... Pô, sangue. Olha chão, aí, mano! Aqui. Como que tá pingando isso aí, cara? Olha, ó. Hã? Eu, hein? Não tem nada ali, velho. Cara. Nossa, sua camisa tá tudo. Ou a sua cara tá com sangue, mano? O seu pescoço aqui, ó, tá com sangue? Lá dentro, momentos de tensão. Vou pegar aqui. Isso é... Cara, isso é. Cuidado, Aliás, mano. Não sabe de quem, do que, que é, mano. Fica passando. Ó, ó, ó, Que isso? Olha, você viu o telhado mexendo? Ali, ó, tá até balançando ali, ó. Ali, olha ali, olha lá. Olha ali. Minha tá andando aí, ó. Tá andando Eu aí. Pelo amor de Deus, feio. Mano, o Mas... que, que é isso aqui, cara? Meu Deus. Tem uma Ali, ó, na parede, ali, ó. Nossa, mano. Olha aqui. Tem Ei. um negócio. O que, que, que é isso? Olha aqui, o que é a porra aí, cara? O que é isso, mano? Sai! O oh, que, que é isso? Ô, oh, cara! Sai, Adriano, sai! Eles encontraram não apenas um terrível ritual, mas também um demônio crucificado. Ao retornarem ao local, o corpo já não estava mais lá. O bagulho não tá aqui, ó. Ué, mano. Cara, eu, eu vi, cara. Eu juro pra você que eu, eu o negócio vi. Eu também vi, mano. Eu vi, cara. Não, não é ilusão, mano. Não é ilusão. Porra. E agora, velho? Cadê o Cristo? Ô Crixá, Crixá! Meu Deus, eles precisam deixar que essa contexto? casa que que de e lá? essa floresta o mais rápido mano, possível. Tem que sair, mano, vamos lá procurar o Crixá. Mano, o que é que aquilo lá fora lá, velho, agora? Adriano do céu, cara! O que, que é aquilo lá, mano? Véio? Sim, agora é tarde. Um demônio ateou fogo na casa com um dos membros da equipe dentro dela. como é que vai entrar aí? Foi por um tris que essa história não terminou mal. Uma jovem estava com problemas para tirar uma lente negra de seu olho direito. Diante disso, foi ao médico em busca de ajuda. Lá, ela foi imobilizada e anestesiada para intervenção cirúrgica. Quando o médico foi tirar sua lente com a pinça, acabou descobrindo o enorme parasita preso nela. Um enorme buraco ficou no olho da pobre moça mas ela conseguiu se libertar da estranha criatura que já estava começando a lhe causar alucinações e a controlar sua mente. Se acredita em milagres, uma câmera com sensor de movimento no leste da Jordânia capturou o que alguns dizem ser a imagem de um anjo flutuando no ar. De repente, dependendo da sua interpretação, você pode ver o que parece ser o anjo Gabriel com uma espada na mão, mas outros não têm tanta certeza. O dono de uma loja de câmeras diz que parece mais uma mariposa. Seja a imagem um sinal do céu ou uma ilusão de ótica, as pessoas que as encontraram dizem que sentem que suas orações foram atendidas. Eu disse, isso é um anjo. Eu fiquei impressionado e mal podia esperar para enviar as imagens à minha esposa, afirmou o pastor que recebeu essas imagens nos Estados Unidos. As análises já foram feitas e nenhum indício de edição foi encontrado. Parece que dessa vez temos uma grande evidência.